Oi, E aí, galera! Como vocês podem perceber pelo título, a gente vai reagir ao nosso vídeo do casamento. Na verdade, só o é um trailer, né? A gente primeiro vai falar um pouquinho sobre a nossa escolha do videógrafo Jimmy Drummond é, A gente pediu para dicas de videógrafos e a gente encontrou os vídeos do Jimmy Para mim, uh, eu já fiz alguns vídeos de casamentos, so, acho que dois ou três e eu sei que é muito, muito difícil, a criatividade que você precisa na edição e também você precisa saber o que é gravar e tudo E eu percebi rapidamente que os vídeos do, do Jimmy eram muito muito boa qualidade, eu sabia que ele sabe o que ele tá fazendo, é um profissional e ele sabe tudo, tudo que ele precisa ah, Porque você precisa pensar no final, no vídeo final, né, quando você tá gravando Para mim, quando eu vi os vídeos dele, fiquei impressionado, são diferentes é, Eu acho que é isso que a gente gostou muito O estilo dele é um estilo meio alternativo uhum. É totalmente diferente de vídeos de casamento que você assiste por aí E foi uma das coisas que a gente se apaixonou pelo estilo que ele grava. A gente nem opinou, a gente falou a gente gosta do seu estilo, faz! É, então vamos deixar o link para todos os outros vídeos dele. Uh, então se vocês têm casamento vindo, ele mora no, no Rio, Rio é. né? Um, mas eu acho que ele viaja para gravar gravar casamentos. Então vou deixar as informações dele aqui. E agora, isso é a primeira vez que a gente está assistindo isso, então... Ela acabou de chegar do trabalho e agora nós vamos assistir Acho que vamos assistir o trailer inteiro primeiro é. E depois voltar para nossos partes preferidos Então espero que vocês aproveitaram okay. Vamos lá Ah, que louco! Ai oh, meu Deus, de novo, de novo, de novo! Ah, oh, bem é, legal! É o, é o nosso trailer, né? O teaser, que é o vídeo de alguns minutinhos. Ele vai nos mandar depois o vídeo da cerimônia e dos discursos, tudo, né? Uhum. Enfim, são vídeos maiores e longos mas... É, é que saudades do casamento, Ai, né? Ai, que saudade de cada momentinho que é, apareceu ali! Pois é! E aí, o que você achou? Ah, eu amei. É? Eu amei, eu adorei a hack que foi tudo tipo cenas rapidinhas, uhum. mas eu não sei, ele fez muito certo. É, eu gostei. Ele fez muito certo, eu adorei. Eu gostei. Quando você tá fazendo um vídeo assim, que é um trailer, você tá falando, você tá, tá cantando uma história, uma mini história e eu acho que... Ele fez um bom trabalho fazendo isso E é, é tão difícil também Tipo, pegar os mo momentos certos E o beijinho Aqui também Tipo, uhum. essa essa vista Meu Deus! Você tava realmente, uh, como se fala, tipo, struggling. Eu, eu, eu, eu acho que eu demorei tipo, uns 3 minutos pra conseguir abrir aquilo ali. Porque okay. eu não queria quebrar minha unha e daí eu tava, tipo, fazendo, dando muito trabalho pra abrir. Foi muito legal. É, foi. Qual foi, foi a sua parte preferido eu não sei. Eu gostei da, da parte da cerimônia também. Eu também. E a parte que você pega o Everett no colo Ai, foi lindo! Uhum. E essa parte aqui também com o Diego, o seu uhum. primo Sim Aqui tem tipo três uh, gravações diferentes, mas tá cantando uma história, né? É. Muito legal. E o beijinho. Oh, beijinho. Vamos assistir o um beijinho mais uma vez. Ah! Uh! Ok, e deixa eu. quero cantar sobre esse buggy. Foi muito legal, mas a gente alugou o melhor buggy que o Buzios tem meu pai foi para tipo Ok, nada é melhor que Buzios tem, é que a loja que ele foi tinha Não, porque ele foi para tipo quatro ou cinco outros lugares e pegou o melhor que, que tinha. São muito difíceis de dirigir muito. Ah. E saímos de, do casamento eu tava com uh, medo que eu ia, que o carro ia morrer. <risos> E você, a gente tinha que colocar uh, sheets? É, uns panos, porque tava tão suja, a nossa roupa <risos> tava tão limpinha e bonitinha A gente tinha ainda, sei lá, a gente só tinha passado pela cerimônia a Tinha festa inteira ainda para acontecer é. e a gente queria ficar limpinho Aham, <risos> uh -huh. eu gostei dessa parte também, o Costco uh, Ou melhor, Itaipava. e Itaipava também <risos> Foi o que o, o posto de gasolina tinha? <risos> Ai, nosso casamento foi bom! Eu adorei o efeito de vídeo antigo que ele usou em algumas partes também uh -huh. E tipo, criando ah, eu... fo o foco e tirando foto. Sim, sim, e você pode usar para tipo, cortar entre... Esse chama um lens flare que você coloca para... Entre as gravações. Ah, é? Aham. E o Gavin aqui. Aham. Caramba. A Fear. A Fear. A Amém. Nota 10, Jimmy. Amei muito a obrigado. É. A música também foi muito boa. Uhum. É. Tudo, tudo. Tô ansioso para ver a cerimônia de novo eu também. também. eu quero muito ver a cerimônia de Porque novo. Porque eu esqueci o que você falou. Não, eu tô brincando. Foi praticamente. Cara, Não. os nossos votos na verdade foram muito parecidos, é. né? Depois uh -huh. que a gente leu um pro outro, o Brian leu primeiro. Eu... Droga! Tá muito <risos> parecido com os meus. É, e vamos, vamos dizer também que. Aqui nessa parte dos votos uh, Eu falei em inglês e ela em português, né? Ah, o é. resto foi tudo em inglês e português É, mas os votos... Ah. Mas, Jimmy, muito obrigado! Realmente a gente amou o vídeo E mais uma vez, se vocês têm um casamento vindo ou Tá procurando um videógrafo que, que vai fazer um vídeo muito, muito bacana E diferente do que é normal para esse tipo de vídeo Super hum. recomendamos o Jimmy, então uhum. mais uma vez o link para as informações dele vão, vai estar na descrição desse vídeo Isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e o trailer, espero que vocês tenham uma boa semana E agora eu vou assistir o vídeo 10 vezes, vamos começar, <risos> <risos> tchau!